Nós estamos começando o programa Verdade e Vida Programa da Igreja Presbiteriana do Brasil Um programa que é feito em luz para o caminho em Campinas Nos estúdios de LPC Para abençoar sua vida, edificar sua família E compartilhar com você o Evangelho de Cristo Hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente solene E esperançoso Os mortos ressuscitarão e vamos basear esta mensagem no Evangelho de João, capítulo 5, versos 28 e 29. Vamos ouvir a leitura deste texto. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Eu quero tratar então com você desta verdade magna do cristianismo, que é a ressurreição dos mortos. É, esta é uma questão vital para nós. E talvez não há nenhuma área do conhecimento doutrinário, teológico e bíblico que enfrente maiores embates maiores tensões e conflitos de ideias. O que, é que acontece quando uma pessoa morre? Alguns pensam que morreu, acabou. Outros pensam que morreu, o espírito desencarna para se reencarnar lá na frente. Outros pensam que morreu, a alma fica dormindo. Outros pensam que morreu a alma vai para um lugar de tormento, chamado de purgatório. Qual é a verdade dos fatos? Bom, a Bíblia diz que só, só tem dois destinos. É céu e inferno. É condenação eterna para aqueles que se recusaram a crer em Cristo e bem-aventurança eterna para aqueles que o receberam como seu salvador pessoal. É claro que a alma sobrevive seu o corpo, mas o corpo não sobrevive sem a alma. O corpo foi feito do pó, é pó e volta ao pó. Mas o espírito volta para Deus, que o deu. Mas a grande questão que eu quero tratar hoje é em respeito do corpo. Como é que fica o corpo? Este corpo tem valor, porque foi Deus quem criou. Quando o Senhor nos redimiu, Ele nos redimiu por completo. O nosso corpo não é mau, como pensavam os gregos, porque eles achavam que a matéria era má? Não, absolutamente não. O Senhor redimiu-nos e o nosso corpo passou a ser morada de Deus, templo do Espírito Santo. Devemos glorificar a Deus no nosso corpo. Portanto, quando alguém morre, e eu estou falando agora de um crente no Senhor Jesus Cristo, ao morrer, a sua alma, o seu espírito vai imediatamente para Deus, já começa a desfrutar da glória do céu. Porém, o corpo que foi feito pó, é pó, volta ao pó. Volta ao pó. Até o dia da ressurreição. Então, não é a alma que dorme, é o corpo, porque esta é uma metáfora para descrever que. Quem morre está descansando das suas fadigas, e quem morre, como um sono, vai acordar na ressurreição gloriosa. Pois bem, o texto de João vai nos dizer o seguinte, e esse texto é fantástico, porque diz assim, não vos maravilheis disto, é Jesus quem está falando. Porque vem a hora em que todos, não alguns, não apenas os crentes, não apenas os ímpios, não uma parte, mas todos os que se acham nos túmulos, ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então preste bem atenção nisso. Vai ser no dia que Jesus voltar. A primeira coisa que vai acontecer quando Jesus voltar, não vai ser a transformação dos que estiverem vivos, mas a ressurreição dos que estiverem mortos. Desta forma, este corpo vai ressurgir. Ah, de que maneira vai ressurgir? Primeiro, um corpo imortal. Segundo, um corpo incorruptível. Terceiro, um corpo poderoso. Quarto, um corpo glorioso. Quinto, um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Então, note você que o nosso corpo hoje, ele tem fraquezas. Ele se corrompe. Ele é coberto de rugas. Ele é cercado de fraquezas. Muitos de nós brigam ainda hoje com o espelho. E muitos de nós também brigam ainda hoje com a balança, mas o corpo da glória, o corpo glorificado, é um corpo perfeito semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Não vai ter mais fraqueza, não vai ter mais doença, não vai ter mais defeito físico. Ninguém vai entrar no céu maneta, ninguém vai entrar no céu aleijado, ninguém vai entrar no céu com deficiências físicas. Vai ser um corpo perfeito perfeito o corpo da ressurreição quando o apóstolo Paulo está tratando desta verdade bendita quando alguém pergunta mas em que corpo vem Paulo diz vai ser como uma semente como uma semente você semeia e dali daquela semente brota uma planta que vira uma árvore que dá frutos em outras palavras este corpo que você lançou na terra É uma espécie de semeadura O que Paulo está nos ensinando é Que vai ter é continuidade e descontinuidade Em outras palavras Se morreu o João Não vai ser o José que vai ressuscitar É o João Se ele morreu ímpio Ele vai ressuscitar como ímpio Para a ressurreição da condenação eterna Para a ressurreição é do juízo mas se morrer um crente, um piedoso, vai ressuscitar para a ressurreição da vida, para desfrutar da bem-aventurança eterna. A morte não muda ninguém, não muda ninguém. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, diz a Bíblia, depois disso vem o juízo. Mas ainda Paulo vai dizer que vai ser semelhante, por exemplo, à carne, né? Ah, se você olhar, por exemplo, sepulta um animal irracional, um cão, um gato, um boi, um elefante, aquilo vira pó. E se você sepultar nesta mesma cova um homem, também vira pó. Mas no dia da ressurreição... O Senhor Deus, o Criador, sabe distinguir o que é pó de animal, o que é pó de ave, o que é pó de peixe e o que é pó de ser humano. São os homens, são as mulheres que vão ressuscitar, não há ressurreição para animais. Deus criou anjos que têm espírito e não têm corpo. Deus criou os animais, que têm corpo e não têm espírito. Deus criou o homem, com corpo e espírito. E então, a ressurreição é uma realidade para nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. Mas ainda Paulo compara a ressurreição como os astros. Um é a glória do sol, outro é a glória da lua, outro é a glória das estrelas. Até entre estrelas e estrelas, a diferença de esplendor. Paulo diz assim será na ressurreição dos mortos. O que Paulo está dizendo... É que, embora todos hão de brilhar no corpo da ressurreição, nem todos brilharão com a mesma intensidade. Daniel capítulo 12 diz que aqueles que a muitos conduzirem à justiça, brilharão como o sol no seu fulgor. Talvez seja uma esta uma referência ao que a Bíblia chama dos galardões. O certo é: é que nós temos uma viva esperança. Nós não temos que. Ao ver alguém da nossa família, querido do nosso coração, partir dizer um adeus, nunca mais, é apenas um até logo, apenas um até logo, porque este corpo surrado pela doença e pela dor vai ressuscitar, um corpo novo, um corpo incorruptível, imortal, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. De fato, nós temos uma viva esperança. Eu vou orar com você e quem sabe você precisa ir repaginar seu pensamento sobre esse assunto à luz das Escrituras para que haja esperança no seu coração. Paulo disse para os Tessalonicenses: eu não quero que vocês vivam como aqueles que não têm esperança, nós temos uma viva esperança e você pode ter essa esperança crendo no Senhor Jesus, aquele que é a ressurreição e a vida. Deus, aplica, rogamos-te esta palavra no coração daqueles que nos assistem. Em nome de Jesus, assim, te pedimos amém. Tudo bem, nós estamos recebendo mais uma vez o pastor Rodrigo, que bom pastor, o senhor está aqui com a gente. É uma alegria reverendo Hernandes sempre estarmos juntos aqui no programa Verdade e Vida, uhum. programa sonhado, pensado, preparado com muito carinho pela igreja presbiteriana do Brasil. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a nossa denominação, nos procure lá nas nossas mídias sociais, no facebook.com ipb.org.br, também no Instagram e no Twitter arroba ipboficial também lá na nossa página do YouTube Presbiteriana BR, você vai encontrar diversos vídeos e programas da Igreja Presbiteriana do Brasil e também por meio do nosso aplicativo o IPB Play, disponível para Android e iOS, você vai conhecer aí as igrejas presbiterianas espalhadas Brasil afora, poder assistir às mensagens, aos cultos, também nossos programas de rádio e até mesmo nosso ensino à distância, concursos Sobre evangelização, que eu tenho certeza irão abençoar a sua vida e gostaria também de te convidar a procurar uma igreja presbiteriana perto da sua casa, no seu bairro, na sua cidade. Tenho certeza que esse será um espaço para o seu crescimento, para o desenvolvimento da sua fé, e você será recebido com muita alegria. Se você não encontrar nenhuma igreja presbiteriana, procure uma igreja genuinamente bíblica para que você possa ouvir a respeito do amor, da graça de Cristo Jesus, que com certeza pode fazer na sua vida novas todas as coisas, não é verdade Exatamente isso pastor, muito obrigado pela sua bondosa companhia Eu viu? que agradeço Muito bem gente, quero registrar mais uma vez a nossa profunda gratidão a você pelo seu carinho pela sua audiência, pelo seu apoio Deus abençoe muito você e sua família, bom se Deus permitir no próximo sábado neste mesmo horário e nesta mesma emissora nós estaremos de volta um grande abraço a você e até lá se Deus quiser